Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, outra vez estou aqui ó, com o meu carrinho Já está até com o capô aberto É o Sherry, né? para quem está no meu canal aí sabe É o Cherry Face 2011 Galera, foi esse dia Deu uma chuva aqui muito forte Na minha cidade E aconteceu que o carro deu uma rateadazinha Ele é de baixa quilometragem Está com 81 mil agora Então esse tipo de problema assim, É de carro com mais rodagem né? Apesar que ele tem 11 anos Mas foi pouco rodado. Eles fizeram essa caixa aqui, ó, de ar. Aqui tem uma grelha em cima, tá até aqui, vou pegar pra vocês ver, que eu já desmontei, né? Ó, essa grelhinha vai aqui, ó. Muito chama de churrasqueira, ela é dali de cima. Só que acontece, aqui, galera, eles só colocaram um, uma cola macia aqui, ó, pra vedação. Só que, ó, falta um tempo, né? E descolou aqui, ó. Falta aqui, ó, aqui já não tem mais. E... E o que acontece, a água lá do para-brisa está descendo Não dá conta de vir aqui pra caixa de água e pra ir lá para baixo Caiu justamente aqui, ó, em cima dos cabos de vela, galera Bateu aqui, ó, e rodou aqui, ó, justo, justo no cabo de vela, ó Em cima das velas Então o carro deu uma rateada isso aí é muito ruim, né? Porque danifica o motor O carro não tem a mesma performance E aí, galera, então o carro fica assim Num funcionamento meio ruim, né? Que treme é, vibra é, Fica rateando e Parece que é um problema de motor Mas eu consegui ver aqui Dei a pesquisa E estou mostrando aqui né, no meu canal O que aconteceu com o meu carrinho Se você conhece alguém né, Que tem um desse Já manda o link para ele Para compartilhar E para saber né, Que isso não é, não é caso de mecânica É só resolvendo isso aqui E agora o que acontece? Eu tirei é, Vou pegar aqui na grade aqui, ó, Vou passar a fita dupla face, galera, aqui todinho de novamente, ó, na grade até até aqui, ó, coloque, mostrar aqui para vocês verem, ó, coloquei a, do, a fita do face aqui na borracha que ela vai fixar melhor. Vou passar dupla face aqui todinho de novo, né? E não vou colocar cola aqui porque vai que eu preciso tirar, né? Eu não tenho um desse material aqui, ó. Você pode ver que ela é um, eu não sei se é por causa da temperatura que fez isso, se ela é se assim mesmo é bem macia. Eu não tenho. Essa massinha aqui parece massa de vidro, então é isso, galera. O vídeo hoje aqui no canal mostrando o meu, o meu carro, né? Eu aqui dando a geralzinha nele, corrigindo aqui as, as coisinhas que tá aparecendo, que deixar fica pior, e passando a dica aí para a galera que vai ver com certeza, né? Que vai pesquisando sobre o Cherry é, 2011, é pode ser o 2007, 8, 10, 11, mas especificamente o meu aqui que é o, o Face 2011. Então, se tá, é linha de produção. Se esse aqui aconteceu, com certeza que vai acontecer com outros aí. Então fica a dica aí, galera. Já se... não esquece daquele joinha. Eu vou continuar fazendo uns vídeos aqui do, do meu Lecheba. Pra quem tá no canal há mais tempo, sabe que eu dei o nome dele, Lecheba. E é isso. Agora aqui é fácil, ó. Eu nem vou filmar, não. É só agora colocar aqui a grade de novo. Que eu já coloquei aqui os... a fita dupla face. Vou jogar aqui em cima uma também. E fechar. E acabou o problema Depois vou jogar uma água no vidro, né? E vou mostrar pra vocês que não vai vazar Eu podia ter mostrado antes, né? Acabou, se não passou água pra cá Acabou, tempo de chuva O carro fica rateando Aí galera, coloquei aqui a churrasqueira No lugar, ó Agora tá bem fixada E bem vedada também, dá nem pra ver, ó puxar a massa tudo pra lá Coloquei é, Fita dupla fácil ó, Tem até um pedaço aqui soltando aqui, ó Tirar isso aqui. Coloquei o frito do face Ó, coloquei também a borracha com o frito do Ficou até um pouquinho aqui sobrando pra fora. Mas depois eu passo uma faquinha aqui e corto, ó. Tá vendo? Agora tá bem vedado. Eu podia ter feito o vídeo antes mostrando que pingava bem aqui, ó, em cima. Agora, vou fazer o um teste, ó, com a água aqui, ó. Ó. Olha lá, galera, ó. Ainda vazou, ó. Tá vendo? Aqui onde veio vazar, ó. Justamente em cima da borboleta aqui, ó. Eu tenho que tirar esse vazamento aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai. Dá problema, Saiu de lá de cima do, do. Das velas. Mas agora tá caindo bem aqui em cima da borboleta aqui, ó. Eu vou ter que tirar. Ainda não vedou. Então, eu tenho que colocar. Foi justamente onde que eu, eu puxei aqui a. A vida para face Então tem gente não Tem que vedar Tem que colocar alguma coisa para vedar Aqui não pode cair água nenhuma Bem que aqui é É, é ferro tá bem parafusado aqui ó Mas não pode cair água aqui para dentro Desse compartimento do motor A água tem que ser tudo lá para fora Viu galera Deixa eu ver o que que eu faço para arrumar aqui E já volto para encerrar o vídeo Mas Pelo menos aqui a outra parte aqui ó Consegui vedar Aí galera Voltei aqui ó De novo com o carro Abri o capu. Tirei aqui já a grade dele. Pra poder acertar de vez. Que eu fiz, né? Só o dupla-face não resolveu. Então, galera. Eu comprei aqui, ó. Silicone. Que agora eu vou isolar com silicone, hein? Fazer um serviço legal aqui. Pra tirar todo aquele vazamento. De quando chove, água cai em cima do motor ali. É, galera. Já passei, ó. O silicone. De fora a fora. Tá vendo? Agora eu vou acoplar. A greia aqui em cima. E depois eu remato de novo com silicone por baixo. Vamos ver aí como vai ficar o serviço. Se realmente vai isolar a água aqui. Aí galera. Já coloquei aqui a grelha em cima do silicone. Eu aproveitei e de dei até uma pintadinha nela. Para ficar um mais bonitinha, mais pretinha, né? E, eu, e já retoquei aqui também embaixo. Eu agora acredito que seja definitivo, hein? Eu acredito que seja definitivo isso aqui. Se... Por acaso voltar a vazar, vou retirar e vou colocar mais quantidade de, de silicone Porque não pode pingar nada aqui, galera Para fazer o teste, eu vou ligar a água ali no para-brisa E vamos ver o resultado Já fica a dica Aí, o que tá acontecendo no meu carrinho foi isso aqui Vazou água aqui pro motor Caiu em cima aqui dos cabos de vela E galera, se você também vendo esse vídeo aí no canal Conhecer alguém que, que tenha esse carrinho eu já falei, compartilhe o, o link aí com ele para ver, né? E quem tem um desse aqui, quem tem um carro um a um face igual o meu é, Deixa o like aí, se inscreva no canal, deixa os comentários Fala aí algum problema que o seu carrinho pode estar tá apresentando é, Quanto tempo você está com ele, que eu respondo aqui, tá? E posso fazer outros vídeos mostrando algum problema também Ou a solução de algum problema E no caso aqui não foi problema, né? Só questão de tempo de uso, a, a vedação aqui ficou velha, soltou e caiu. Seria problema se eu deixasse é, continuar caindo a cair na água aqui. Então bora lá de fazer o teste aqui. Aí galera, liguei a mangueira e olha a quantidade de água que está soltando da mangueira, ó. É bastante, ó. E resolvi o problema, ó. Não está mais pingando ó tá vendo tá caindo aqui ó vou até liberar aqui para vir mais ó. ó não está caindo a água mais em cima aqui ó aonde estava pronto ele agora tá vindo para a caixa e tá descendo onde tem que descer aqui realmente aqui é normal descer tá vendo aqui é o lugar que ele tem que descer mesmo ó já é o final aqui da, da calha. Aqui é por causa do parafuso que tem aqui, ó. Mas tá fora, não tem nada de eletrônico aqui caindo. Isso aí, ó. 100% ó. Garra, 100% de serviço agora. Pronto. Viu? Secou. Fiquei muito feliz que agora deu certo. Não preciso mais desmontar. Mais nada. Não preciso corrigir mais nada. E tá aí. A dica tá aí. Gostou? Deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se for inscrito. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero vocês até no próximo vídeo. Fui!